Vou abrir aspas para Stefano Domenicali. Sou a favor do cancelamento dos treinos livres? Abre parênteses. No atual formato, são de grande utilidade para os engenheiros, mas que o público não gosta. O Domenicali disse isso para uma, a Sport TV, que é um canal português e que estava fazendo a cobertura da MotoGP. O JP, primeira coisa. O público não gosta dos dois é, treinos livres de sexta-feira? Para quem assiste, para a gente mesmo que faz cobertura, ele não tem utilidade nenhuma? Ou você vê alguma utilidade nesse, nessas duas atividades sexta-feira? Não, a utilidade existe. A utilidade eu vejo sim. É, eu, particularmente falando, eu sou um cara que eu, eu também fico um pouco... Eu confesso que a sexta-feira é um pouco desanimadora para mim. É, duas sessões de pista, quando acaba ali o, o, o segundo treino, bate aquela sensação de que não teve corrida, de que não teve realmente uma atividade que a gente tenha... É, enfim, a, a, alguns treinos livres a gente ainda tem algumas surpresas Ainda conta que né, tem alguns acidentes, principalmente pistas novas Mas a, na grande maioria das vezes são realmente as, as equipes tentando testar os acertos Fazendo ali as simulações de corridas, simulações de classificação aclimata, Aclimatação à pista, gerenciamento dos pneus Enfim, todo tipo de teste que, que é necessário fazer antes de uma corrida Mas eu, por, pelo lado do entretenimento eu entendo sim que seja uma coisa um pouco... É, Decepcionante. Eu também acho que é um dia um pouco é, apagado, é, principalmente pelo fato da gente não ter nenhum tipo de competitividade em si. É, os três livros da Fórmula 1 ainda, ainda eles são marcados ali pela. A ordem de forças normalmente se mantém, mas a gente não. Nem sempre vê é, os pilotos dando máximo, as equipes colocando é, o máximo de potência na pista, exatamente é, pelo fato de, de, de terem que fazer os testes e, e terem que também poupar motor para durar durante toda a temporada. Ninguém quer ficar lidando com um monte de troca, tomando um monte de punição. É, então, eu entendo que para o público deve ser um pouco complicado, sim, principalmente para o público, e aí eu digo para o público pagante, quem está lá presente, para quem pagou o ingresso para ir, realmente é, tem um dia em que é composto apenas por duas sessões de treino. Mas eu acho que faz parte da, do, da esportividade, eu acho que faz parte do espetáculo como um todo, é, olhando para as etapas de Fórmula 1 como um fim de semana no geral, e não sexta-feira, sábado e domingo, é, separando né, esses dias. Então a gente tem que levar em consideração que os treinos são importantes para que os outros dias transcorram é, sem maiores problemas, né? Porque os treinos não são só feitos para as equipes testarem estratégia é, e, e como o carro vai se comportar durante classificação e corrida, mas também para os pilotos terem a última aclimatação à própria pista, porque os trabalhos são feitos sim no simulador, mas é lá no asfalto, é dentro do carro que os pilotos né, fazem é, realmente a última adaptação é, e, e, e testam cada limite de cada curva, é muito importante para isso, né? a gente sabe que os treinos livres começam com os tempos muito altos, não só pela, pela, pela abrasividade do asfalto, que vai né, emborrachando ao longo do fim de semana, mas também porque os pilotos vão forçando cada vez mais, vão, vão pegando o ponto das curvas, da tangência das curvas, é, indo cada vez mais no limite do ponto de frenagem, principalmente. Então, olhando por esse lado, ele é muito importante, sim. Entendeu? É, é, pelo menos é a, a minha visão. Então, eu entendo quando o Domenicali fala que os três livros são uma ameaça no entretenimento, porque eu também sou um cara que fica de certa forma desanimado é, quando chega no fim do TL2 ali na sexta-feira. Mas eu acho que, pensando no campeonato, pensando na parte esportiva, afinal a gente está falando de um esporte, não é só entretenimento, é muito importante é, para que os pilotos e as equipes consigam ter um plano definido para o final de semana, é, e não, enfim, não cheguem com, com, com algum tipo de. de, de enfim, ponta solta, porque precisaram se preocupar com alguma outra coisa durante o treino livre, uma a conquista de algum tipo de ponto, enfim. E para fechar aqui o argumento também, eu acho que conceder pontos é, em treinos livres vai simplesmente aumentar a disparidade entre equipes mais fortes e equipes mais fracas. Não vai mudar absolutamente nada no campeonato. É claro que eu, houve também a ideia de fazer algo em relação a um grid invertido, alguma coisa do tipo, mas aí eu também acho que é, assim, a Fórmula E, há algum, há algum tempo atrás, é, tinha um sistema de classificação que acabava punindo aqueles pilotos que é, ganhavam corridas, que estavam à frente do campeonato e que tinham que sair para a pista primeiro, pegando traçado sem borracha nenhuma, e quem vinha depois normalmente conseguia fazer tempos melhores e aqueles melhores colocados no campeonato largavam lá atrás. Eu acho que isso é muito interessante para campeonatos de videogame, para quem joga é, automobilismo mas, inclusive eu sou deles, não estou desmerecendo ninguém, mas eu acho que para o esporte, para a vida real, eu acho que é, torna a disputa um pouco artificial demais. O JP, só para seguir aqui nessa sequência, você que cobre a Fórmula E, né, já tá, já vem na cobertura do, da Fórmula E no Grande Prêmio. É, os treinos livres do, da Fórmula E, eles têm um impacto, lógico, a gente não, não, não é mal comparando, eles têm um impacto parecido com que, o com que os treinos livres da Fórmula 1 têm. Pro fim de semana de corrida, né? A gente Tirando a parte que a gente tava lá no, no, na Fórmula e em São Paulo, aqui no Sambódromo do Anhembi, porque né? foi uma outra aura, foi uma aura diferente, mas tipo assim, no, no dia a dia, na cobertura mesmo do evento, é, tem esse mesmo impacto? Eu acho que é, na Fórmula E, os treinos livres, eles são mais importantes que na Fórmula 1, sendo sincero, porque... É, primeiro que as pistas da Fórmula e, elas mudam de tempos em tempos, né? o calendário muda, por mais que as pistas, é, alguns locais se mantêm com traçados idênticos, alguns outros locais se mantêm, mas mudam o traçado, mudam algumas coisas. Assim como na Fórmula 1, os pilotos também testam no simulador, fazem vários testes, já chegam na pista ciente de como é o traçado, ciente de como são as características da pista. Mas é, são traçados urbanos, são pistas cheias de poeira, são pistas que precisam ser limpadas pelos carros, são pistas que precisam de aderência. A gente, inclusive, aqui no AMB, a gente viu que antes, é, entre as sessões de treino, um carro genérico da Fórmula E, do, do, do novo... Carros de terceira geração passava pela pista com frequência ali, emborrachando o traçado, é, enquanto os pilotos não estavam na pista, enquanto não tinha nenhuma atividade rolando. Então, eu acho que é muito importante. Eu acho que na Fórmula E é mais importante do que na Fórmula 1, é, até para criar essa aderência, para criar essa familiaridade né, dos pilotos com o traçado, porque eles são mais. Estreitos, né? são um pouco mais perigosos, levando em consideração algumas características, como as ondulações que a gente viu é, em grande quantidade aqui em São Paulo, sendo que aqui em São Paulo nem é a pista mais ondulada do calendário. Então, e, e, e ainda assim a Fórmula 1 tem um treino livre a menos, a Fórmula E tem um treino livre a menos do que a Fórmula 1. Né? Então a Fórmula, a Fórmula E só faz três treinos livres em caso de rodada dupla, como vai ser em Berlim na próxima etapa. Então, é, mesmo assim são dois, um na quinta-feira, é, um na sexta-feira, e dois no sábado, logo antes de classificação e corrida, né? Então é, Perdão, um na sexta-feira e um antes de classificação e corrida no sábado. Então é, eu acho que na Fórmula isso acaba sendo até mais importante, porque é, é, precisa haver né, essa adaptação aos circuitos e principalmente as pistas precisam ser limpas, porque elas são muito sujas no início do fim de semana.